Quando eu cheguei na Capitar, um moço bem bonito falou assim pra mim Olha, você veio pra cá pra caçar serviço? Eu falei, não, eu já vim pra cá correndo disso Ele falou, não, é que geralmente o povo lá do sertão são trabalhador eu Falei, ah, os que estão correndo de serviço, não Ele falou, é, mas brasileiro não corre de serviço não Eu falei, o senhor é americano? Ele falou, já dizia o hino nacional, verás que o filho seu não foge à luta. Eu falei, é, mas tem muito brasileiro que prefere ficar deitado em berço e espreme. Esse caipira fala muito palavrão. Uai, quem já se viu só duas letras sem palavrão? A letra C e a letra U. <risos> Palavrão é paralelo epípedo. Isso é um palavrão. É mas só que é uma palavra suja, uai! Mas só lavar que fica limpo! É mas é por onde sai a merda! Uai! Só porque é por onde sai a merda é palavrão! Então sendo assim, boca do Bolsonaro! Então isso é palavrão também! Uai. Ontem uma mulher me xingou? Eu olhei bem para ela assim, olha, bonita igual a minha irmã. <risos> Aquela coitada, acho que quando ela veio pro mundo, ela saiu xingando Santo Mê, porque não pode ser tão castigado daquele jeito. A coitada era zoada, igual a Dizio Sartu. Aí ela me xingando, olha, em vez de xingar a cegonha que rejeitou trazer ela... <risos> Quando ela chupa o limão, o limão faz careta. Olha só. Aí ela falou que eu era um pé de chinelo. Mas ela, a única coisa que ela tinha era feiura. E para você que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.